Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita, eu sou produtora de cogumelos, a minha unidade ela fica em Leme, São Paulo, ela chama Nono Cirulo e a gente está aqui graças ao Sebrae de São Carlos que nos atende e viemos aqui na feira, a maior feira da América Latina, do agronegócio, expor os nossos produtos. Então a produção local é do cogumelo shitake. a gente trabalha com ele tanto no processado, quanto no inteiro. E a gente também tem outros cogumelos comestíveis, como, por exemplo, o cogumelo Paris, o Porto Belo, o shimeji. E tem a linha de cogumelos exóticos também, shimeji preto, shimeji salmão. Então a gente trabalha em toda a região, fazendo principalmente atacado para redes dos supermercados e restaurantes. Já conheci a AgriShow, nunca imaginei expor, tem sido assim, uma oportunidade ímpar para gente. Eu sou engenheira agrônoma, então eu sempre frequentei a AgriShow, estar aqui assim, não tem comentários, eu só tenho a agradecer.